E eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gaja para o primeiro tutorial de unhas do ano, eu decidi trazer uma coisa que eu já queria ensinar fazia um tempinho aqui no canal. É uma técnica de unhas muito fácil, que o resultado fica muito bonito. Muito provavelmente você já deve ter todos os materiais aí na sua casa. Mas hoje eu trago unhas que recentemente eu tenho visto bastante no TikTok e no Instagram. Inclusive muitas personalidades da mídia, né? Várias blogueiras, várias influencers, mas também várias cantoras, principalmente rappers, usando esse estilinho de unha que eu confesso que eu acho absolutamente tudo, eu acho super bonito, super fácil, que é a Baby Neon, ela é uma variação do Baby Boomer que lembra a Baby Color, que eu já ensinei aqui no canal, só que terminando em cores neons, né? a mais popular de todas, acredito eu, que seja o amarelo-limão, que foi esse aqui que eu fiz, que eu achei babadíssimo mas também fiz esse rosa-neon aqui, né? pra ficar ao seu gosto, o que você quiser fazer muita gente tem dúvida de como faz essas técnicas Baby, né? seja Baby Boomer, Baby Color, Baby Neon muita gente também tem dificuldade de fazer degradês em Geral, muita gente tem dificuldade de trabalhar com esmalte neon Então no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer essas unhas passo a passo com vocês Dando todas as minhas dicas E te explicando tudo que você deve fazer pra terminar com uma nail art perfeita Assim como é que eu tô usando aqui E é que eu vou ensinar nesse vídeo de hoje Então se você já quiser conferir esse tutorial de unhas Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar esse tutorial de unha degradê neon que eu já tô querendo fazer pra vocês faz um tempinho e finalmente nesse ano eu vou trazer. Queria trazer o ano passado, aí fiquei enrolando, enrolando, enrolando pois eu vou trazer logo no início desse ano pra não atrasar mais. <risos> e assim como a maioria dos degradês que eu já ensinei aqui no canal esse também vai ser super fácil, e vai ficar super lindo. Eu vou começar usando a base fortalecedora da Impala porque é a base que normalmente eu começo as minhas esmaltações, tá certo? Vou aplicar por todas as minhas unhas. Lembrando que antes de começar a sua esmaltação, é óbvio que as suas unhas tem que estar limpas, né? E é interessante que você passe com um algodãozinho, um pouquinho de removedor de esmaltes ou então um álcool 70, tá? Só pra tirar a oleosidade das unhas e fazer com que a sua esmaltação dure ainda mais. No caso, eu fiz o processo do álcool 70, fora das câmeras, antes de começar essa esmaltação aqui. Enfim, gente, tô de volta. O fortalecedor já secou nas minhas unhas. Já estamos prontos pra começar esse degradê. E, obviamente, né, assim como vocês já devem imaginar, a gente vai começar com a base nude, tá certo? O esmalte que eu escolhi pra gente fazer Fazer isso hoje é o Chic Pop da coleção K-Pop Love da Risquê. Eu nunca testei esse esmalte antes, já testei alguns outros dessa linha, mas esse aqui não. Mas a cor dele parece ser exatamente a cor que eu preciso olha só, gente, isso aqui é uma só camada do esmalte que eu usei, né? que foi o Chic Pop da K-Pop Love da Risqué sinceramente, se fosse pra outros fins, eu faria uma segunda camada mas eu não tô nem sentindo necessidade de fazer uma segunda camada só pra essa base aqui então eu vou aplicar uma camadinha nos outros dedos também e já já eu volto Bem satisfeito com a cobertura em uma camada só. Já ficou bem uniforme em todas as unhas. Não vou fazer uma segunda camada, né, pra essa base aqui. A gente ainda vai usar o esmalte pra poder fazer o degradê. Mas uma camada só por agora tá excelente. Enquanto esse esmalte seca, eu já vou vir num palitinho de algodão, tá? Mergulhar num pouquinho de removedor de esmalte, só limpando os cantinhos das unhas pra corrigir eventuais vazamentos e coisas do tipo. Apesar de que a gente vai sujar tudo de novo lá na frente com o degradê, eu gosto de fazer isso, porque no produto final o resultado vai ficar melhor e vai ser mais... Mais fácil de dar acabamento, mas se você quiser limpar os excessinhos só no final, faça do seu jeito. Então, gente, já voltei, o esmalte já secou, eu já limpei os cantinhos, olha só, ainda só naquela primeira camadinha a gente já pode começar a construir o degradê em si, e pra isso vai ter um babado hoje não sei se vocês lembram daquele meu tutorial do degradê de unhas das famosas, né, que eu fiz uma baby boomer tradicional pro branquinho, que eu usei um esmalte branco translúcido no centro e um branco opaco na ponta hoje, como a gente vai terminar num neon, eu não vou usar um branco, porque na verdade até ficaria legal, né uma opção também se você quiser fazer, mas hoje eu vou usar um esmalte translúcido transparente, que na verdade ele não é nenhum esmalte incolor daqueles comuns também, ele não é uma daquelas bases mais grossinhas, isso aqui na verdade é uma base de tratamento eu só vou usar porque ela tem uma consistência bem fininha que eu acho que vai dar uma misturada legal no esmalte, ó, tá vendo que ele é tipo uma aguinha, mas isso aqui na verdade é uma base de tratamento, tá gente? a que eu vou usar é a incolor da Impala mas qualquer esmalte transparente fininho que você tiver aí na sua casa, já vai ser mais do que o suficiente, tá certo? estou aqui com os meus pedacinhos de esponja já recortados, isso aqui é esponja de cozinha comum, tá, gente? É o meu método favorito pra fazer os degradês. E vamos lá, né? Eu vou começar com o Chic Pop na ponta, que é o mesmo luzinho da Risqué que eu usei pra pintar a unha e fazer toda essa base. Já vou passar pra minha cor neon. Eu estou usando o esmalte Peach da Verona, que é esse tom de amarelo neon lindíssimo. Vou aplicando na parte de cima. E agora no meu esmalte transparente fininho ou se você não tiver, você pode usar aqueles branquinhos mais translúcidos, né? Que eu acho que deve dar certo também. Eu venho a aplicando aqui no centro, olha porque isso aqui vai só dar uma mesclada no final das contas depois que você for aplicando, vai misturando tudo e então eu venho aplicando, gente como essa cor da Verona em particular não tem tanta pigmentação assim eu sei que eu vou ter que fazer umas boas camadinhas, tá, gente? mas eu não venho exagerando logo de uma vez, não eu venho fazendo aos pouquinhos e depois eu venho construindo cobertura porque se você for deixando a unha muito grossa o acabamento não vai ficando legal e tal então vem venho com calma, tá certo? tá vendo como o efeito fica discreto nas primeiras camadas? na câmera até parece que tá mais intenso mas aqui na vida real eu tô vendo que ainda tá meio fraquinho e tal não tá tão bonito assim por isso a importância de você trabalhar em camadas e em sessões, tá? é normal, por conta da esponja da porosidade da esponja ficarem algumas bolinhas pequenas, mas que vão estourando com o tempo mas se você carregar bastante, pode ser que elas não estourem ou então que o seu esmalte fique com um acabamento muito grosso que não seque direito, que marque então trabalha aos pouquinhos, que vale a pena, gente! enquanto isso, eu vou vir no meu outro outro pedacinho de esponja já preparando a minha segunda combinação eu não sei nem se eu cheguei a falar para vocês, mas eu não vou fazer unhas apenas para o amarelo neon hoje então vamos lá, né? chic pop no início aqui na pontinha eu irei usar o esmalte Lola também da Verona ele assim como o peach que a gente está usando não tem uma pigmentação tão intensa assim logo de cara o que sinceramente para fazer esses degradês aqui não é um problema você pode trabalhar em camadas tranquilamente então já fiquem em mente que vai ser a mesma regrinha, tá? trabalhando em camadas com o rosa assim como com o amarelo. E não esquece de aplicar o seu transparentezinho no meio aí você pergunta, ah Jordan, mas não dá nem de enxergar esse transparente no meio qual é o objetivo dele? Gente, esse transparentezinho ele só vai fazer uma mescla entre essas duas cores e deixar ele mais diluído, entre aspas, vamos dizer assim. Não sei se vocês já viram alguns degradês que eu não vou colocar foto aqui porque também já é ser muito escroto, né? Colocar foto aqui da esmaltação dos outros e falar mal. Mas sabe quando alguém faz um degradê de nude pra uma cor muito forte e a trans a posição em si fica muito curta, que de longe parece que a unha foi dividida no meio e foi pintada de duas cores diferentes Isso pode acontecer quando não tem esse caminho entre as duas cores, tá certo? Então eu tô fazendo isso aqui mais por precaução mesmo Olha só, galera! Primeira camada, assim como a anterior, super fraquinha, super discreto, tá? Vai trabalhando em etapas. Eu repito muito isso nos meus vídeos, porque é muito importante, gente. Se você ficar fazendo tudo de uma vez e tal, pode ser que dê errado. Pode ser que você se arrependa, que você tenha que começar a sua manicure do início. E acreditem, gente, eu já cometi esse erro e é uma tristeza ter que começar a manicure do zero de novo. A primeira camada do degradê amarelo não secou ainda, mas ela já deu uma assentada, Por isso, eu já vou passar pra segunda. Olha só, o efeito já tá ficando mais intenso aí na câmera, tá vendo? Já tá dando a diferença com a camadinha pra segunda, já tá ficando bem bonito. Acho que ainda vou fazer uma terceira, mas tudo com calma, tudo esperando assentar, gente. Tenha paciência, tá, minha filha? Que é importante. Se a sua esponjinha ainda tiver esmalte, você não precisa recarregar. Eu gosto de dar uma carregada mais intensa na primeira vez. Mas nas outras, eu só venho retocando mesmo a carga na esponja. Eu não venho aplicando mais muito esmalte na primeira vez, tá? Até porque não precisa, sempre fica armazenado. Mais... Um pouquinho ainda na esponja Sempre vai observando nas suas unhas Se você acha que a transição tá ficando legal Se você acha que precisa de mais algumas batidinhas Com a esponja, vem levemente Por cima dando, tá? Tem que ter todo um equilíbrio, sabe? Sem exagero, mas também sem miséria nesse esmalte, né? Gente, na câmera aqui principal Já tá perfeito Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que ainda tem umas falinhas E assim, uns defeitinhos, especialmente na verde Então por isso a importância de esperar as camadinhas assentarem E vir intensificando e intensificando Novamente, até você estar satisfeito feito com a cobertura. Então, galera, voltei, já fiz uma terceira camada nas unhas, né, do degradê e também já limpei os cantinhos. As unhas já estão praticamente prontas, né? Esse aqui é o degradê em si, o degradê neon, que eu tô vendo em todos os lugares do Instagram, do TikTok e tal, as pessoas usando e eu tô amando. Mas a gente não vai deixar só no degradê, né, sem dar um acabamento, um toque final e também sem dar uma decorada, né? Hoje eu quero testar dois glitters aqui, sendo eles, usa as mil purpurinas e o granulado rosé. Na verdade eu vou fazer uma unha com glitter só numa filha única porque eu não quero tirar a atenção do degradê né, em si. Então eu vou usar o As Mil Purpurinas na mão amarela, só nessa filha única aqui. E o granulado rosé obviamente na outra mão né, na mão rosa. Mas obviamente que a gente não vai deixar as outras unhas sem acabamento né, a gente precisa finalizar essas unhas. E o que eu vou usar hoje vai ser o verniz extra brilho da Impala. E obviamente em toda nail art eu sempre faço uma Camada generosa da minha top coat, então do verniz que eu estiver usando no final. Aqui não vai ser diferente, em especial por se tratar de um degradê feito na esponja. Então, realmente precisa dessa camada mais generosa. A única camada que você pode exagerar, entre aspas, também não vai botar o vidro todo em cima de uma unha só, né, gente? Mas não tenha medo de aplicar bastante top coat. Não sei se vocês conseguem captar a diferença, gente. Tá vendo que as unhas amarelas estão mais lisinhas com essa camada generosa de top coat e as rosas que eu ainda não apliquei, parece que tá com muita textura, o que não fica tão legal assim, visualmente falando. Então, gente, não deixem de finalizar as unhas de vocês, tá? É muito importante. Não somente no degradê, mas em todas as notações. Não deixem de finalizar as unhas de vocês. Além da top coat, eu vou aplicar um secante de esmalte em spray nas minhas unhas que ultimamente eu venho gostado bastante Sempre dou uma chacoalhada e aplico a mais ou menos uns 15 cm de distância das unhas sem aplicar muito de uma vez continuamente, sabe? Vem venho em pequenos intervalos, tipo assim... Então agora com as unhas finalizadas e completamente secas, né gente, com verniz e com secante, esse é o resultado final. Essas unhas são super simples e super fáceis de fazer e o resultado fica muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu também espero muito que vocês façam, né, e me mandem fotos para eu ver todos vocês fazendo. E óbvio, né, que se você gostou de aprender essas unhas aqui hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no no canal tem vários vídeos de unha, de cuidados com as unhas Tem muito vídeo de art, tem vídeo de comprinha de unha, tem vídeo de comprinha de make, tem vídeo de tutorial de make Tem tanto vídeo mara nesse canal que você só precisa se inscrever e sair rolando aí pra encontrar vários conteúdos incríveis Que eu tenho certeza que você vai amar! Conteúdos incríveis não somente aqui no youtube, como também no meu instagram, twitter e tiktok Nessas plataformas eu tô sempre pertinho de vocês, conversando com vocês o dia todo, respondendo DM, respondendo comentário Respondendo as respostas dos stories de vocês, olha que meta linguagem, gente! Então, já Vai lá me seguir, agajo.rd em todas as plataformas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos que gostam de unha, de maquiagem, de beleza, de tudo de lindo e maravilhoso que tem no mundo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. Sim.